Hoje eu vou te mostrar 5 canais para você melhorar o seu inglês. Vamos lá, let's go! What's up, learners? Júnior Silveira aqui, sou professor de inglês online. Muitas pessoas me perguntam, teacher, você assiste quais canais? Você assiste canal gringo? Você assiste canal brasileiro? Que canal que você assiste? Sim, assisto vários canais brasileiros, gringos, americanos, tailandeses, sei lá, um monte por aí. Consumo muito YouTube. E hoje eu vou trazer aqui para vocês cinco canais para vocês melhorarem o nível de inglês de vocês, para vocês consumirem, né, ouvirem pessoas falando inglês ali, né, em, de forma nativo, é, na vida real, é, fazendo experiência, um monte de canal legal. Que eu tenho certeza que vai ser brilhagem total. Vocês vão gostar bastante. Antes de mostrar esses canais, eu quero pedir encarecidamente o seu like pra ficar feliz, a sua inscrição e ative o belzinho pra ele te avisar quando o vídeo novo estiver no ar. Me siga lá em todas as redes sociais para você continuar aprendendo mais inglês. Então eu vou te mostrar aqui o primeiro canal que é o esqueci. FBE. If you don't sing to this song, or at least lip sync, you're, you're a crazy person. The real It's Bohemian Rhapsody. Oh! I don't like it. I like um canal de reacts, né? tá na moda fazer react, até eu tô fazendo react <risos> com crianças, adolescentes, adultos, sobre diversos temas, tem videogame. Tem, sei lá, comida, personalidades, música. Então eu recomendo muito que você assista, não só para treinar o seu inglês, mas também para se divertir. É inglês com entretenimento. mais ou menos a proposta desse canal, né? E também ouvir inglês de faixas etárias diferentes, né? Adolescente, criança, adulto, senhores, né? senhoras. É muito legal, muito curioso. Então, E é a minha recomendação da Brigagem. O segundo canal é Smarter Every Day, ou seja, mais inteligente cada dia, cada dia mais inteligente, alguma coisa assim do tipo. Você vê os olhos? Como as pequenas coisas fechadas em seus olhos? Eu nunca percebi isso. De qualquer forma, ele está cansado, nós temos que deixar ele ir. Aqui nós vamos, Releasing o chão. 3, 2, 1... É um canal muito legal, Destiny, que é o brother lá né, que apresenta o canal, ele faz uma espécie de manual do mundo americano, sei lá, o canal manual do mundo, sabe, então mais ou menos isso. É um canal de ciências, curiosidades, Eu assisti um vídeo esses dias do, do passarinho levantando o voo na mão dele, foi tão bonito, tão, tão legal, na verdade o passarinho pula pra voar, né, ele não sai voando direto do chão. Muito legal, fez lá um slow motion, né? achei bárbaro, fantástico, então... É, claro, né? Tudo em inglês, ele vai falando sobre diversos assuntos, então você consegue aprender palavras diferentes, vocabulários diferentes, expressões diferentes. Então é muito legal para você se divertir e também aprender. Então fica aí a dica Smarter Every Day. Para você ser Smarter Every Day. O terceiro canal que eu indico é A Guy Doing Stuff. Ou seja, um cara fazendo coisas, né? Stuff é tipo coisas, treco, bagulho, alguma coisa assim do tipo. Yeah, that looks like it went really well. I got a good seam around the whole guitar. I'm gonna go ahead and cut this overhang off now. I'll clean it flush in another video. For now, I'm just gonna take it down to within about a quarter of an inch. It's pretty much the same process for the soundboard, but it's a little more tricky because the X-braces come across the rim at an angle. Meu, esse cara já construiu canoa, já construiu violão, ele começa um projeto do zero e te mostra aí qual, qual é todo o processo. Então já construiu canoa, violão, o cara é muito talentoso, muito mesmo, é o Aaron que apresenta o canal, né, o brother lá. Então algumas cenas aí do canal, enquanto eu vou falando, vocês vão acompanhando, ele se dedica a um projeto né, do início ao fim e vai fazendo um vlog sobre isso. E um vídeo que eu sugiro é o Building an Acoustic Guitar. Construindo um violão acústico, um violão, né? E também quando ele construiu a canoa dele, que eu não lembro agora o nome do vídeo, mas... Clica lá, entra lá no canal, com certeza vocês vão gostar bastante. E deixa lá nos comentários é came from Junior Silveira's channel. Agora olha só, tô coceiro aqui no braço, mesmo. Né? Agora olha só esse, é do de cotovelo, não, é mesmo. Uh, o quarto canal que eu indico é Bad Dad and Family. É o papai Batman e a família. Jen, what's taking so long? You're supposed to be ready 20 minutes ago. Can we get out of here? We've been looking at these clothes for like an hour. It's really boring. Oh my God, just pick one. They're all the same. Save some of that chocolate sauce for later in the back case o cara O cara é crazy, meu. o cara é louco. O cara põe uma camisa. Uma camisa, uma máscara de Batman e sai fazendo mini vídeos, vlogs, sei lá, com a família. E ele fala com a voz meio assim: Hey, what's up? What are you doing? Sabe, com a esposa, com os filhos, bem engraçado. Assisti já muitos vídeos dele no Facebook. Não para de coçar isso aqui, meu. Assisti muitos vídeos no Facebook, e um dos vídeos que eu, que eu sugiro. É, vários <risos> que todos são muito engraçados e tem as legendas né muitos vídeos têm legendas em inglês então você consegue ouvir ler e treinar o seu inglês né? tudo ao mesmo tempo então confere lá Bad Dad and Family papai é Batman e papai é morcego né é... e família e Batman é morcego então Batman homem é morcego ó oh, Bad Dad é o papai morcego, alguma coisa assim do tipo. O canal número 5 é o Discovery, que é o Discovery Channel dos Estados Unidos. Tem vídeo lá todos os dias e eles falam sobre diversos assuntos. All the time when you run out of fish and is what we predominantly eat, so it's a big deal. So I'm really hoping we go home with some trout and berberry. We got um uh, gusher lá. We got a gusher. Nós estamos pesquisando dois tipos de peixe. Há grandes peixe nesta luta. Há trout, que chamamos de lakers, e há burbet, que parecem como lobster. É o mais gostoso que você pode ver quando você está pesquisando. Estava assistindo aí, esses dias, uh, como é pescar no gelo. Então, o cara faz um buracão assim para quebrar a camada de gelo e mete ali a vara de pescar e aí começa a pescar, lógico. E aí depois vem o peixe, tira um, um peixão lá de dentro é muito engraçado, eu nunca engraçado e curioso, eu nunca vi ninguém pescar no gelo, meu. O vídeo que eu sugiro aí pra você assistir lá tem conteúdos, é, é a Ice Fishing with Jane, né? é, acho que esse é o título do vídeo. Não tem muito o que falar, né? O canal é bom mesmo. Então, aliás, não tem muito o que eu falar sobre esses canais, né? Você tem que ir lá assistir e conferir com seus próprios olhos, seus ouvidos aí e, e, e dar credibilidade no que eu tô falando, né? Porque é muito legal mesmo. Você se permitir conhecer outros canais, Uh, acompanhar, principalmente em inglês né, para você treinar o seu listening, sua leitura Quando tem legendas, nas inscrições Os comentários dos vídeos É legal você dar uma fuçada lá comentar também E não se esqueça de comentar Que veio pelo Junior Silveira okay? I came from Junior Silveira's channel Don't forget it It's a great Damn, yeah, but... Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, e logo mais teremos um cenário novo, estou numa maior bagunça aqui em casa, estou uh, me mudando, vai ter uma novidade bem legal aí acontecendo no canal do Jânio Silveira, no Instagram, muitas coisas novas vão acontecer, e espero que vocês estejam comigo nessa mudança, e logo mais... Eu dou mais notícias, ok? Dessas novidades. Deixa aqui embaixo nos comentários qual canal que você vai você gostou mais. Fala, teacher, eu entrei em tal canal, gostei mais desse aqui. Me diz o porquê. Quem comenta é qualquer coisa, uma receita de bolo, tá frio, tá calor aí na sua cidade, sei lá, uma frase em inglês. Porque o YouTube entende que você está interagindo com este canal e ranqueia é melhor os nossos vídeos. Me siga também em todas as redes sociais. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o belzinho para ficar feliz deixando o like, ok? Nice. So, that's it for today. Thank you so much for watching. Lembrem-se todos vocês. See you around. Bye. Yo, I